Salve, Fundição Progresso. Boa noite. Meu nome é Flávio. Eu tenho 33 anos. Eu nasci em 1982. No Alto Veracruz, Zona Leste de Belo Horizonte. Uma comunidade onde a gente ainda sofre a truculência policial todos os dias. Onde a gente luta para sobreviver até hoje, tá ligado? E eu pude... Há pouco tempo na minha vida, eu a entender o que é democracia. Porque a democracia ainda não chegou nas comunidades, não. Porque a gente continua sofrendo abuso da polícia, tá ligado? E começamos a viver o processo democrático e eles já estão querendo brecar, sabe por quê? Preto na universidade incomoda pra caralho! Mulher comandando essa nação incomoda. Mulher no poder incomoda, né, Karina? Mulher no poder incomoda. Lula, eu estava lembrando aqui agora que a gente encontrou em outubro passado, é um pouco antes de outubro, né, que a gente estava no segundo turno das eleições, a gente conseguiu no primeiro turno eleger o governo de Minas, e a gente estava no segundo turno lutando para poder eleger a presidenta Dilma. E agora a gente encontra no terceiro turno aqui para poder continuar com a fazer com que Dilma continue sendo presidenta, né, presidente? A nossa luta continua. Eu quero te agradecer de verdade, Lula, por você ter roubado a miséria do Alto Veracruz, como você roubou a miséria das periferias desse país. Quero te agradecer por você ter roubado a falta de direito do negro ingressar na universidade, porque hoje os negros estão entrando na universidade nesse país. E quero te agradecer por roubar o coração do povo brasileiro, não é não? Com a licença poética, tá do viver? E a parada é a seguinte... Eu vou ser breve, porque tem muita gente para falar e a gente tem uma festa para fazer na Lapa ainda essa noite, certo? Eu quero dizer que não vai ter golpe, a periferia está tá organizada, está aqui, Rômulo, representando a Furacão 2000. O funk é um dos movimentos mais originais da nova geração do nosso povo. Obrigado, Rômulo. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Domingo, 9 horas da manhã, nós vamos invadir a Avenida Atlântica, a praia é nossa! Franqueiro unido jamais será vencido! O samba, como o Bete Carvalho está aqui nos representando lindamente, o samba nunca fugiu da luta, nunca deixou de falar o que as periferias viviam. O rap veio na mesma toada. A gente veio falando que as comunidades vivem e sofrem até hoje. E o funk é irmão do rap. E a gente tá junto aqui nessa conquista falando o que tem dito, tá ligado? As comunidades nunca se calaram. O Brasil é que nunca ouviu as comunidades, tá ligado? A gente tá na luta todo dia. A nossa luta, ela é diária, porque nós somos sobreviventes. Eu sobrevivi à bala perdida, eu sobrevivi à fome. E vamos sobreviver a esse golpe também, tá ligado? Porque nós somos brasileiros e um filho seu não foge à luta nunca! Não, não. Vai, vai ter golpe! Ter golpe. vai ter luta! Não! não. Golpe. Não vai ter luta, não. Vai ter golpe, não. Vai ter luta. não. Vai ter golpe. Os picadeiros estão cheios e os circos lotados. O Império avisou indômitos condenados, como mais de Camaril sumirão de suas casas e as Cláudias que não são leite serão arrastadas. Nada de mulher preta para a atriz principal nem garota do tempo em rede nacional. Pedras nas garotinhas que gostam de candomblé. Tornaremos gourmet o seu acarajé. Agrobóis agredirão cantores de MPB. E enquanto a lama escorre, vamos te convencer. Pobres e nordestinos não merecem poder e que a monarquia é divina para valer. No shopping center, as frutas pretas penduradas pelos pés. Sem o quinto mandamento de Moisés. Domingo à noite, invadiremos sua tela. Vamos exibir revolução das panelas. Joga pedra na Geni. Joga a pedra na Geni! Joga a pedra na Geni! Aê, vamos resistir até o fim. Muito obrigado, Chico. Obrigado, Lula. Obrigado a todos presentes aqui. Não vai ter golpe!